Uma nova frente fria avança pelo país, já vem subindo pelo sul vamos lá, sudeste. Vamos aproveitar aqui a presença ilustre aqui do, da garota do tempo e fala como é que tá o tempo lá no, lá no Japão, Lara? Como é que tá? No lá? Japão? É lá em Tóquio, pô. Então vamos dar uma olhadinha no ABC em Tóquio. Vamos nessa, ABC em Tóquio, 3, 2, 1, vamos. valendo! Salve, salve galera, beleza? E não deu para as meninas do futebol, né? Uma pena. E perdendo os pênaltis parece que dói mais, né? Mas tudo bem, já temos medalha garantida no boxe. O Adriano Teixeira foi a grande e boa surpresa nessa madrugada. Ele venceu o lutador da Jordânia e garantiu no mínimo a medalha de bronze para o Brasil. Mas dá para acreditar que ele vai mais longe, né? Porque não um ouro. Aliás, já reparou como o Brasil vem ganhando tradição no boxe olímpico? O Brasil não ganhava medalha no boxe desde 68, quando disputou as Olimpíadas na Cidade do México. Mas desde Londres, em 2012, que o Brasil vem conseguindo bons resultados. Lá em Londres, a gente ganhou três medalhas, duas de bronze e uma de prata. Depois, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil voltou a subir em 2016 e a gente foi ouro com o Robson Conceição. Maravilha, né? Agora em Tóquio, já garantimos a medalha com Abre, mas temos também grandes chances com a Beatriz Ferreira. Inclusive, ela é a favorita para o ouro, viu? A gente já falou disso em outro vídeo aqui. Estagiário, coloca o link aqui do vídeo sobre o boxe na tela para a gente, para a galera poder assistir. Obrigado! E o boxe não é a única luta que traz alegria para a gente não, viu? Vale lembrar que o judô já rendeu duas medalhas para o Brasil nessas Olimpíadas, com a Mayra e o Daniel. A gente tinha tudo para ganhar uma medalhinha também com a Maria Suelen, mas ela acabou se machucando, né? machucou o joelho, cara. Uma pena. Fica aqui a nossa torcida para que ela possa se recuperar o mais rápido possível. né? Nessa madrugada tem mais Brasil no rugby, natação, atletismo, futebol masculino e muito mais. Então fica ligado, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e também dá um pulo lá no nosso site. O endereço é Agência Brasil. .ebc.com.br. Valeu e até a próxima!